Aqui no TV em Cores, a gente nunca precisou fazer batalha de opinião de quem é melhor, quem perdeu, quem ganhou, porque a gente não precisa disso. Está assim, bem, enfim, né? <risos> Mas a gente viu uma thread no Twitter sobre os melhores filmes da Marvel e a gente decidiu tentar. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em Cores. Cores. sempre, pede aquele like muito bonitinho para ajudar a gente se inscrever no canal se não é inscrito, apertar o sininho porque ele é muito importante e compartilhar esse vídeo com as pessoas. Vamos lá? Vamos? E agora o Mick vai explicar as regras. É, gente, assim, não é muito complicado, mas lá no Twitter algumas enquetes foram feitas sobre qual é o melhor filme do Homem-Aranha, qual é o melhor filme do Doutor Estranho e por aí vai. E agora a gente vai debater um pouquinho sobre as nossas opiniões dessas enquetes. Minha a primeira pergunta da enquete tinha sido qual é o melhor Homem-Formiga, o Homem-Formiga ou Homem-Formiga e Vespa, qual é a sua questão? O primeiro. O primeiro, gente, pra mim é o segundo. Eu amo Ai, a Vespa. Não, eu amo a Vespa, eu acho ela incrível. Mas eu achei a história meio ruim. Sério, eu gostei de tanto vilão? Eu acho... vilão não, eu gostei, eu gosto de vilões que não são vilões. Eu gosto de vilões que são sofridos. Sempre vou gostar. É maravilhoso. É importante. E eu gosto, obviamente, vilões com profundidade, mas eu gosto muito de história de origem. Tem um charmezinho Eu prefiro dois por conta da vez, porque eu gosto que ela tem o um lugar dela. Ela é muito debochada e assim, debochada. Ela é tudo. E ela tem blaster. Sim. E ela voa. <risos> Segunda é Melhor Homem-Aranha. Melhor Homem-Aranha já começa, assim, Far From Home, Longe de Casa, hit. Longíssimo de casa, Lone, sim. Assim, de longe também. De longe. De longe. Cara, é o melhor filme do Homem-Aranha, eu acho. Assim, muito divertido, o mistério tá perfeito. Yeah. Assim, eu gosto muito de todos os filmes do Homem-Aranha, tirando os filmes do Tom Maguire, Então, de reduzir muito. Você não gosta, gente. tá Eu aí, odeio o Tom, eu Maguire. Eu, eu estou fazendo uma denúncia pra mim mesma, que eu odeio o Tom McGuire, Eu não tenho nada a contra ele com pessoa, eu só não suporto ele como Mas como até agora você não falou. Qual é o seu preferido? Longíssimo de casa. Você ela ah, falou assim, desculpa, gente, eu errei. Eu, tava, eu fiquei muito chocada, eu acho que o negócio eu não gostava do uma pois é assim, é porque eu pensei em todos os Homem-Aranha, não pensei só nesses novos Homem-Aranha. De todos os Homem-Aranha, eu acho que eu não gosto só do, do, do Longe-Casa. O Longe-Casa tá junto com o espetacular Homem-Aranha. Putz, mas é isso, eu vou deixar aqui essa, só isso aqui. Uma questão polêmica agora pra mim, que é qual é o melhor Guardiões? Eu odeio o segundo, então primeiro pra mim é bom. Too much, muita coisa às vezes pra mim, mas eu gosto. Assim, eu tenho que fazer aquele momento call out pra Outra mim Outra bomba, de Julia tá só na bomba hoje. E eu não assisti o segundo porque eu achei muito ruim. Assim, é, se você concorda comigo, mas falando pra você, eu não assisto a pena, não, nada. Eu acho dois bem complicados. Se você gosta, a gente super respeita. Só que é isso, eu achei os personagens... Assim, eu gosto muito da amantes fora do Guardiões. Porque eu acho que o Guardiões não, é... não tem filme muito profundo. Uhum. É meio chato. Ela ficou melhor em outro filme. Ela ficou né? melhor em mas eu não gosto de dois. Um eu acho muito interessante. Mudou muito a fórmula da Marvel. Mas assim, o dois não consegue descer. O meu problema é o Peter Quill. Peter Quill, O grande problema de tudo, gente. Agora eu vejo os Vingadores Originais. Então, melhor Thor. Qual é o Thor melhor aí pra você? Ragnarok. Ragnarok. Assim, eu gosto muito do dois. Eu acho dois muito divertidos. Eu acho, eu acho legal. Eu acho ele um protótipo de Homem-Formiga. Que assim, ele é bem bobão e tal. Adoro aquela luta com o portal, com o... o martelo dele voando pelas dimensões. Ah, é dele. divertido. Mas, mas o 3 definiu o Thor. O, o 3 definiu o Thor. O 3 a gente entendeu quem é o Thor. E de bônus, a gente tem uma pequena atriz chamada Kate Blondes. Que assim, roubou o filme pra ela, né, gente? E vamos combinar. Tem a relação incrível dele com o Loki. Que finalmente você vê que eles têm uma resolução. É, a relação deles com o Odin, que é um babaca. Finalmente consegue ser resolvida também. Eu acho que todos os pontos foram bem feitos. E tem um pequeno caminho do... Do nosso querido doutor estranho. Sim, tem, tem bastante coisa assim, uma pontinha, né? sempre bom. E yeah, tipo, é tipo, é melhor. É o melhor. É melhor. Agora vamos pra Capitão América, que eu já falo que o melhor é o segundo. Pra mim, o segundo não é o melhor Capitão América, como o meu preferido da Marvel inteira. É muito bom. Soldado Infernal é um dos melhores filmes. Assim, eu não diria que é o meu preferido, mas é um dos meus preferidos. Eu gosto muito da quebra da S.H.I.E.L.D., eu, acho, eu gosto muito da quebra de expectativa do Capitão. Sim. Que ele para de acreditar nos Estados Unidos como aquela coisa que é patriótica, perfeita, não tem problemas. Ele vê que as coisas são falhas e o mundo é real. Sim. É, além disso, a gente vê toda a relação dele com o Buck, né? Natasha tá linda. Natasha tá perfeita, finalmente ela tem um momento uhum. dela. O Sam também tá incrível. Todos os personagens que apareceram no Capitão América 2 eles tiveram momentos muito bons. Né? E foi o Capitão América que começou toda a saga, assim: que foi o problema do Buck, que deu problema em Wakanda, que deu. Uh, é, não. Lá. Vamos combinar: o Capitão América ferrou o planeta. <risos> o Buck ferrou o planeta, mas. O Buck com... ficou congelado, deu uma bad, mas o Capitão América não ajudou. É, teve muitos problemas, mas todo o problema Ali e eu acho que foi um bom início de, de problemas e tretas da, da marca. Agora é o nosso Tony Stark. Tony Stark. Qual Temos é? assim, motivos é, problemáticos no início com ele, mas eu gosto muito do primeiro filme Primeiro Homem de Ferro. É muito, muito bom. E o terceiro, pra mim, é o pior de toda série. Não, a o terceiro é muito triste. O terceiro a gente, a gente esconde na fanbase. Sim. Mas eu, eu sei todas as problemáticas do primeiro, eu reconheço todas as problemáticas do primeiro, mas eu acho que a gente vê o Tony mais real ali do que a gente já viu. E é inegável que ele, que ditou to, tudo que a gente conhece da Marvel até agora, quem ditou os primeiros passos, como é que ia ser toda a dinâmica, o enredo, aquela, como é que ia ser o passo da Marvel no cinema, que editor foi o primeiro Sim. homem de ferro? E assim, pra mim, é uma das coisas mais marcantes. O final do primeiro homem de ferro ser uma frase e o final do Tony ser a mesma frase. Exato. Não, é incrível, né? Eu achei que isso foi... Quando eu vi isso, eu falei, não acredito que a Marvel fez isso. Marvel então, sabe assim, tem suas sutilezas. Tem. Se você olhar essa thread lá no Twitter, onde a gente se baseou pra fazer esse vídeo, você vai perceber que tem muito mais enquete. E a gente vai fazer o restante delas numa segunda parte pra esse vídeo. Então, comenta aqui todos os seus melhores. Fala pra gente quais são os seus Homem-Formiga, quais seus Vingadores. Fala tudo pra gente. Se você concorda com a gente, né? Ou não. Se você não concorda com a gente, fala porque também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai, tchau.